Bom dia, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente e saiba como fazer isso de forma correta. Saiba que emagrecer é uma coisa muito simples de se fazer. Sim! O problema é que as pessoas não sabem como, faz, como emagrecer, é a mesma coisa que a receita de um bolo. A pessoa não sabe fazer aquele bolo, ela nunca fez, não tem prática, não tem experiência, mas depois que a pessoa pega lá uma receita de bolo e começa a colocar em prática, a pessoa aprendeu a fazer bolo. Mesma coisa, dá para se comparar ao procedimento de como emagrecer. Sim, e o, e o que você precisa é de um treinamento online que te ensine passo a passo de como emagrecer. E você já vai ver esse treinamento agora. Acesse o blog.